Fala minha galera, tudo bem com vocês? Você sabia que o pinafre. e uma erca poderosa, que pode retardar da ejaculação precoce por até 20 minutos? Esse segredo nunca foi revelado antes. Quer a indissutria farmalcética, não quer que você descubra essa erva poderosa. Não precisa você tomar esses medicamentos e não conseguir se livrar da ejaculação precoce. Meu canal já foi alvo de censura por revelar os grandes segredos nunca contado. Os remédios caseiros 100% naturais que controlam a ejaculação precoce. Não deixe para assistir depois, fique até o final do vídeo. Essa receita é muito importante, e também não sei quando esse vídeo vai sair do ar. O meu nome é Felipe Nunes, e por vários anos eu sofri com a ejaculação precoce. Chegava a gozar 3 minutos até menos com a minha companheira. Sofria muito no dia a dia pensando em como resolver esse problema. Cheguei até mesmo a evitar sexo. Para não passar mais vergonha, a ejaculação precoce destruiu a minha vida e me deixou para baixo por muitos anos. Aposto que você se identifica com essa minha história de vida e por isso está aqui, mas não se preocupe, eu vou compartilhar com vocês toda a minha experiência que adquiri nos últimos anos para acabar com a ejaculação precoce que o espinafre faz bem à saúde, todo mundo já sabe. Ponto mais a boa notícia é que também é possível aproveitar as propriedades para retardar a ejaculação precoce. O espinafre contém folato, ácido fólico, uma forte vitamina antidepressiva. Ponto. Essa é propriedade inscrível do espinafre combate a ansiedade. Tudo isso contribui no sistema ejaculatório que demora a responder os estímulos da penetração e retardo da ejaculação precoce. O remédio caseiro que vou te passar aqui vai te ajudar a ficar 20 minutos, sem gozar, tomando esse poderoso suco todos os dias. Até que você consiga retardar da ejaculação gradativamente, se você realmente quer ficar livre, tem que saber que exige um mínimo de esforço da sua parte. Que no caso você terá que manter a rotina todos os dias tomar esse remédio. Inclusive para acelerar os resultados e te dar mais controle na ejaculação, estarei deixando na descrição o link pro tratamento, esse tratamento já resolver milhares de problemas e resolveu o meu também. DPS que fiz esse tratamento nunca mais depende dos meus remédios. Simplesmente aprende a gozar quando eu quero, e faço minha parceira gozar várias vezes com penetra ração forte e gostosa. Então após anotar receita visite o site e conheça esse incrível tratamento para a ejaculação precoce, ok? Para preparar o remédio caseiro, você vai precisar 200 ml de água, 6 porções de espinafre picado, uma rodela grande de abacaxi, um pedaço pequeno de gengibre. Tome todo o remédio de preferência pela manhã. Você deve tomar um copo por dia e não tenta tomar mais que isso pois o excesso de nutrientes não vai te gerar resultado e pode te levar a complicações. Esse tratamento e a longo prazo, você vai conseguir segura por 20 minutos ou menos depende do seu resultado. Não é fácil mas é assim que funciona os remédios naturais. Se tudo fosse como mágica seria fácil demais acaba com esse terrível problema. Se você se livrar terá que fazer o um mínimo de esforço mas a receita eu passei para você. Não esqueça do link que deixei na descrição, você pode tomar o rendu e fazer o tratamento definitivo para gozar a hora que quiser. Ok. Já recebe diversos depoimentos de homens que conseguiram terminar o tratamento e hoje são os metri da cama e goza quando quer. Meu chapa, espero que você cosniga se livrar desse problema, se inscreve no canal, deixa aquela curtida e compartilha com o amigo que precisa também. Um abraço, até a próxima.